Povos de vários planetas de várias coisas, tudo mais. eu, eu, cara, eu pensei muito. Você não vou rir, não, cara, mas não dá. Eu, eu, eu, eu quando eu tô estressado em casa, vocês sabem que eu sou sincero. Eu, quando eu tô estressado em casa, eu, eu assisto vídeos desse camarada para rir, cara, eu, eu para poder me aliviar. Que não dá, não, não dá. Não. Nesse vídeo, você não vai ver nenhuma explicação sobre o livro de Urante. Esse vídeo eu estou criando apenas para poder fazer um contraponto sobre um vídeo que um senhor chamado Ricardo Minarro fez aí recentemente, falando com seu público. E o título do vídeo era é Verdades-Livro de eu, eu Eu, sinceramente, vocês sabem que eu sou uma pessoa muito franca quando eu vou falar alguma coisa aqui com vocês. Eu, sinceramente, não sei como que esse senhor tem pessoas que o sigam. Porque vocês vão perceber que ele não tem uma congruência nas suas palavras. É como se fosse o, os arcanjos, os anjos... Eu tô dando uma... uma... Hum. Você sabe que uma pessoa, ela realmente está embasada em fatos quando ela conta uma história e aquilo envolve as pessoas porque é baseado em fatos. A pessoa estudou, a pessoa se nutriu de informação para poder passar para o seu público. Mas, como vocês vão perceber agora nesse vídeo, que eu vou fazer aqui detalhadamente, passo a passo, sobre o que esse senhor falou. Ele, você percebe que ele não estudou o mínimo possível sobre o Livro de Urântia para poder tecer um comentário para o seu público. Que ele não acredita no Livro de Urântia é um problema dele. Que ele acha que o Livro de Urântia é uma mentira, é uma ficção, o problema é dele. Da mesma maneira que o problema é meu se eu considerar que o Livro de Urântia é a verdade para mim. Para mim. E eu apenas exponho aqui no meu canal aquilo que eu creio que é a verdade para mim. Sendo que, é óbvio né, algumas pessoas se identificam com essa verdade que eu considero para mim. E da mesma maneira que ele fala, que vocês vão ver aqui mais em breve, eu também ensino e peço aos meus amigos que antes de ler o livro de Urântia, leia a bíblia, leia o livro, os livros de Kardec, principalmente o livro dos espíritos, faça a sua leitura, leia por completo e depois vá ler o livro de Urântia. Só assim você vai compreender o que esse senhor infelizmente não fez. Agora, uma coisa que eu vou deixar bem claro desde o início aqui, ele falou que, para alguns amigos aqui, como você está vendo agora aqui, eu vou estar postando para vocês aqui, como vocês estão vendo aí na tela, o irmão Sidney, ele foi lá, de forma bem humilde, e conversando com o rapaz, falou, meu amigo, como vai e tal, espero que esteja bem. Bom, você tem todo o direito de passar as informações que teve, as impressões que teve do livro. Ele não teve impressão, Sidney, ele não leu o livro. Ele fez assim, ó. E foi ali na internet, procurou alguma coisa, e aí desceu a opinião dele para o público dele. Ou seja, apenas vomitou lá o que, um machismo dele, vocês vão entender da onde que ele tirou essa ideia, vocês vão entender, que não é do livro de Urântia, ele tinha lá umas informações na mente dele, que não vou aqui julgar a pessoa, mas pelo ato dele vocês vão entender que não é uma pessoa que aparenta um equilíbrio, certo? E aí ele colocou as impressões dele do jeito que ele achava. Isso é uma coisa leviana, você falar de algo que você não entende. Mas tudo bem, o público dele assiste ele. Eu estou aqui apenas explicando o que, que no vídeo dele não tem coerência. Não estou colocando aqui em prova a pessoa, até porque eu não acompanho o canal dele, não sei como é, que é a vida dele. Eu sei que ele fala sobre quântica, né, sobre energias quânticas e tudo mais. Se ele não conseguiu falar sobre livro de Urante é porque não teve a capacidade de pegar as informações e estudar, preguiça, diga-se de passagem, como é que vocês vão levar a fé que esse camarada fala sobre quântica, energia quântica, vida quântica e tudo mais? Vocês acham que ele estuda isso mesmo? Fica a dica para vocês aí. Como o nosso irmão aqui Sidney estava falando aqui com ele. Né? No entanto, convido a todos que o assistem e também lerem, a também lerem o livro de Urântia, o livro de Mente Aberta, Mente e o Coração Aberto, para poderem tirar suas próprias conclusões. Até porque não se pode ter convicções profundas quando não conhecemos tais obras. Eu já o li e estou relendo. O que eu posso lhe dizer, por experiência pessoal, é que sinto a verdade através do livro. Não precisou, aí eu acabei esquecendo de aumentar. Mas tudo bem. E aí o rapaz falou, jamais falei que o livro é ruim. Mas falou que ele é mentiroso. Para você pode ser uma mentira, mas você não apresenta os fatos da mentira. Tudo bem. Mas o que estou fazendo, o que estão fazendo com o livro, em é transformar ele em uma verdade absoluta, ou pior, ninguém... Ninguém está transformando o livro de Urântia em verdade absoluta. A única pessoa na internet, vocês podem procurar onde for, YouTube, Facebook, aonde for, a única pessoa na internet que fala que o livro de Urântia é uma verdade absoluta para minha vida sou eu. Só isso. Para a minha vida, com a minha vida, eu faço e escolho aquilo que eu quiser. Nunca aqui no meu canal, qualquer tipo de texto e resposta eu coloquei para ninguém, que o Livro de Urântia é uma verdade absoluta para eles. Ou que o Livro de Urântia é a verdade absoluta do universo. Nunca. Eu seria um grande leviano como esse senhor está sendo aí. Mas vamos lá. É... Tá, tá, tá, tá. Em uma nova religião. Exato. Esse tal de nova religião, se esse senhor também não sabe, se ele botar na busca lá Livro de Urântia ou só Urântia, ele vai achar que um pouquinho ali perto do vídeo dele, que está sendo divulgado logo na primeira página, quando você escreve Livro de Urântia, um pouquinho acima, tem ali, Religião de Urântia, um vídeo chamado Religião de Urântia. Cuidado, estão querendo te enganar usando o livro de Urântia. Quem fez esse vídeo foi eu, para acusar justamente isso aí. Pessoas estão querendo criar Religião de Urântia. Mas isso é um é um ponto. Mas vamos continuar aqui, porque ele atacar esse ponto, eu concordo e junto com ele. Só que, infelizmente, ele atacou o livro. Atacou frontalmente o livro. Mas vamos continuar aqui. Acredito que ele seja um complemento da do própria bíblia Não vou nem entrar aqui em erro de português se isso aí não vem ao caso mas, mas para seria importante ler a bíblia antes Pois senão vão fazer um balaio na cabeça Concordo, não com balaio, concordo com ler a bíblia antes Porque depois você vai saber o que é bom e o que é ruim O livro é bom, como é que ele sabe que ele não leu? E ele diz isso no próprio vídeo, vamos ver. Para quem não está propenso a seguir cegamente, pois nem imagina o que veio de pessoas me espancando virtualmente. E isso é muito perigoso, pois já criou o fanatismo. É o pior violento. Eu não quero nem entrar em no detalhe aqui desse, da forma que ele escreve, porque já vê que o Leco com não, não encaixa, né? E veio o Sidney novamente, de forma educada, um gentleman. Pessoas que leem o livro de Urântia, elas sabem trabalhar com a palavra porque tem a unção do Pai. entendeu? Ele é trabalhado pelo ajustador de pensamentos. Mas é claro que o senhor, o senhor Ricardo, não sabe disso, porque ele não leu o livro de Urântia para poder ter seu opinião. Então seria melhor que ele ficasse quieto na dele. Ou então que parasse de passar vergonha e tirasse o vídeo do ar. Pelo amor de Deus, ele está passando vergonha. O Sidney veio e falou, Ricardo Minarro, é uma pena que essa violência que você citou ocorreu ou esteja ocorrendo ainda. Demonstre aí a violência. Vocês vão ver a pessoa violenta. A pessoa mais violenta que tem no livro Durante, a mais extremista, mais radical, sou eu. Sou eu. Vocês vão falar o quê? Vão falar que o Nemias é radical? Não é. Vocês vão falar que dá um é radical, que são as pessoas que fazem vídeos pela internet? Não é. O Carlos Leite é radical? Não é. O mais radical que se aproxima sou eu mais deles. Não, eu não vejo ninguém que seja tão aguerrido quanto eu em relação ao Livro Durante. E vocês vão ver a forma que eu fui violento com ele, a ponto de esse camarada aí ter me bloqueado no canal dele. Que vocês podem procurar lá, ver nos comentários desse vídeo aí, que tá aqui na descrição, se por um acaso tem algum comentário meu. Eu tenho um comentário aqui, vou mostrar pra vocês. Mas será que ele deixou? Não. Ele bloqueou. Sabe por que ele bloqueou? Ia passar vergonha. Tá passando maior vergonha agora. Eu relutei em não fazer esse vídeo, mas quando eu vejo que a mentira está crescendo, então eu tenho que tomar uma atitude. Porque eu não vou deixar a honra e o respeito adquirido pelo livro durante, durante esses 80 anos que ele está aqui tentando ajudar a humanidade ser destruído por uma pessoa que não tem nem capacidade de lê-lo primeiro para depois tecer alguma opinião. Mas vamos continuar aqui. E aí o Ricardo, o Sidney foi lá, né, mandou a resposta para ele. O próprio adverte para estas coisas... Concordo contigo que também temos que ler a Bíblia, tá vendo? A mesma coisa também que eu falo. Confesso que não tenho muita paciência para lê-la. Eu também não. Já li cinco vezes, mas para mim já basta. Falta me minha maturidade, talvez. Foi ingênuo, né? Foi ingênuo não, foi humilde. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, meu irmão. Aí veio ele lá embaixo. Aí vim eu lá embaixo, ó. Esse live sobre livro de Durante é um comentário meu, do meu outro canal de live, que eu coloquei para o Sydney. Caro irmão Sidney, a tal violência que esse senhor cita ter sofrido veio de mim. Esse cita até tá com S ali, eu nem percebi, é com C, desculpa. Ao qual o irmão já conhece. Nunca ofendi esse senhor, mas ao falar que o mesmo é um ignorante por ignorar o conteúdo do livro de Durante, teve meus comentários bloqueados no canal dele. Mas eu estou vendo que esse vídeo mentiroso dele já foi longe demais e merece um vídeo resposta que será feito hoje, que no caso é agora. É o que sempre digo, Quer é comentar sobre algo, primeiro, aprenda sobre esse algo para depois deixar alguma espécie de opinião, sem que seja um monte de besteiras, observação, esse comentário também será bloqueado, se é que será liberado, né? mas de qualquer maneira o meu vídeo estará no ar em breve, agora vamos ver como que ocorreu essa violência virtual contra ele, porque eu sou uma pessoa elérgica, violento eu não sou não, e eu não ofendo ninguém pessoalmente não, eu exponho os fatos. E vocês vão avaliar comigo ver se essa pessoa realmente une Léco Cré, para poder dar opinião sobre alguma coisa. Que sabe ter um canal no YouTube, mas cada um tem o seu direito. Eu não fui no canal dele atacar ele sobre as opiniões dele, sobre o que ele ensina. Mas vai falar do livro de Urante? Vai comprar briga comigo, com certeza. Se fosse uma, uma, uma contradição plausível, como eu tenho várias pessoas nos comentários evangélicos, pastores, que vem debater comigo de forma plausível. Tem um rapazinho ali, que ele é filho de pastor, não me lembro o nome dele agora. O moleque é um gentleman. Ele vem com pontos, contrapontos. Leandro, mas aqui na Bíblia está assim, o livro de Urântia está assim. Eu isso, meu irmão, assim, assim, assim. Mas se você observar aqui, aqui vem para cá e vai para lá, e você observa. É interessante, mas nesse ponto, entendeu? O rapaz ele tem domínio tanto do livro de Urântia quanto da Bíblia. Esse senhor não tem domínio de nada. De nada. Eu respeito quem tem aquela, aquela vontade de aprender. Eu respeito quem tem aquela decência de pelo menos estudar o assunto a qual ele vai atacar. Se vem atacar por opinião vaga, por opinião completamente irrisória, sem qualquer base sobre o que é de fato aquele conteúdo, vem não, irmão. Vem não que vai tomar uma patada. E vai agir com violência, Ai, ataque virtual. Vem bloquear o meu canal, meu irmão. Aqui você não vai poder bloquear. Então, ou você se redime do que você falou... Ou você lê o livro de Urântia, cria um vídeo decente, com críticas pautadas em conteúdo e sabendo o que você está falando, ou você exclui esse canal para parar de passar vergonha, irmão. Está passando vergonha. Vamos lá, o que eu falei para ele aqui, ó. Com todo respeito ao nobre irmão Ricardo, que notoriamente e retoricamente demonstrou uma completa ignorância com relação ao livro de Urântia. Entendeu? Olha aí, ó. Demonstrou uma completa... O que é ignorância, gente? Será que esse senhor não conhece dicionário, não? Uma completa ignorância com relação ao livro de Urântia. Venham aqui convidar a qualquer um que não se deixe influenciar por vagas e pobres opiniões que leiam o livro de Urântia e tirem suas conclusões pessoais, baseada naquilo que o Espírito da Verdade, que habita em vocês, lhe instruirá como correto. Amado irmão Ricardo... Sério que esse foi o melhor argumento que o amigo conseguiu? Em uma coisa eu concordo plenamente contigo. Também recomendo fortemente que todos leiam a Bíblia 100% e os livros de Kardec antes de ler o livro de Urantia. Ponto. Foi esse o comentário, o ataque virtual. Vocês não têm noção do ataque virtual que eu tive. Esse foi o ataque virtual que, que o, o, o amigo teve. E aí, que, a única pessoa que faria uma coisa dessa sou eu. Todos os demais falariam como Sidney chegariam ali como um jeito, mas vocês podem ver abaixo, depois nos comentários, como tem muitos ali que conversaram com ele numa boa. Mas ninguém é tão ousado assim quanto eu, né? Não digo ousado, eu digo tão baixo, que eu sou uma pessoa baixa. Eu sou, tô lá no, no, no na ralé, eu tô lá na, na lama ainda. Eu sou fuzileiro, eu não sou... Eu sou uma pessoa truculenta. O meu negócio é combate, entendeu? Agora, quando o pai me oportuna para poder instruir alguma coisa ao qual eu acredito que seja verdade para a minha vida e porta deixar testemunho na internet, ali eu vou. E ali eu testemunho, mas com base em fatos, não com achismo vagos, como esse rapaz aí fez. E aí ele respondeu, malvora o é Livro de Urante. você usa a formalidade para xingar o próximo? Como você vê, o livro é o seu ponto de vista e o que quer que... E o que quer fazer, eu transformando em Bíblia, é o que quero derrubar. Namastê. Vamos lá para o primeiro ponto. Você usa a formalidade para xingar o próximo. Alguém viu xingando esse senhor? É, o, é aquele famoso brasileirismo do mimimi, do vitimismo que não para nesse país. Se você fala, meu querido, você é ignorante, você não conhece a Bíblia, vai ler a Bíblia. Ai, você está me xingando. Ai, papai, o eu, eu, que, que vai acontecer? Eu vou tomar remedinho. Porra. Como que pode isso, gente? É só o camarada ler, se instruir e dar a opinião dele. Aí eu respondi para o camarada, mas é claro, vocês né? sabem que a resposta também foi bloqueada. Meu amigo, eu não te xinguei. Disse que em relação ao livro de Urântia, você é um completo ignorante. E aí eu falei para o rapaz ali, ó, expliquei ele o que, que era ignorante, porque ele não sabe. E depois eu disse, ó, eu digo e reafirmo a sua total ignorância... E reafirma a sua tolerância, pois o amigo ignora, não conhece o conteúdo do livro de Urântia. Quem conhece e assiste seu, seu vídeo, percebe isso notoriamente. Em meu canal, eu já provei a velocidade do livro de Urântia algumas vezes. Inclusive, usando a tecnologia atual para comprovar, mas eu não costumo ficar em palavras. Vamos para os fatos. Espero que o amigo possa fazer um outro vídeo... Eu sugeri, isso ó há uma semana atrás, um outro vídeo após ler o livro de Urantia, e assim deixar a sua opinião como, com propriedade de fatos, ok? E aí eu dei ali para ele alguns exemplos de vídeos ao qual eu aponto a veracidade do livro de Urantia. Você acha que ele assistiu? É óbvio que não, cara. é óbvio que não. Agora, por favor, quer fazer uma crítica de algo? Leia e conheça esse algo antes porque suas argumentações estão completamente desconexas com o mínimo de contexto do livro de Durante. Agora vamos para o vídeo do camarada. Para a gente poder não ficar só no Lero Lero, vamos ver como é que esse camarada ele junta o lé com o Cré. Eu vou ter que colocar a imagem dele pequena, porque senão esse camarada do jeito que ele é, ele pode me dar um strike. Mas vamos botar aqui para vocês verem junto comigo, olha só. Vamos lá, vou botar aqui para poder ouvir e aí eu vou dando pausa e comentando com vocês sobre o que ele fala do livro de Durante. Meu Deus! Eu não acredito que eu tô tendo que fazer esse vídeo, sinceramente, cara, que é... Como é que... É que... 4.700 visualizações. 179 likes. Gente, você não tem noção. Não tem noção. Ainda bem que 43 pessoas tiveram noção do que, que o senhor tá falando aqui. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Escutem comigo, por favor. Bom, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre urântia. foi uma pergunta que me fizeram. Então eu vou falar sobre urântia. Urântia é um livro... É um livro que foi escrito. Primeiro, Urantia não é um livro. Urantia é o nome dado ao nosso planeta nos registros celestiais. Isso aí é o básico. O básico do básico, o camarada não sabe. O que é Urantia? Não, ele quer falar sobre o livro de Urantia? O livro de Urantia é um livro que fala sobre o nosso planeta, sobre Deus, sobre a criação dos universos e a vida de Jesus Cristo básico. Já errou aí? Já começou mal aí? Acompanha o senhor Ricardo Minarro? Pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus, vocês merecem coisa melhor. Vamos continuar. É até grosso, um belo de um livro grande. Ele foi escrito e conta como se fosse povos de vários planetas, de várias coisas, tudo mais. Eu, cara, eu pensei muito, falei assim, não vou rir não, cara, mas não dá. Eu, eu, eu, eu quando eu tô estressado em casa, vocês sabem que eu sou sincero, eu, quando eu tô estressado em casa, eu, eu assisto vídeo desse camarada pra rir, cara, eu, eu, pra poder me aliviar, que não dá. Não dá não. <risos> Olha, gente, tem gente que tá seguindo a é como se fosse uma b... Seguindo a Orântia. Deixa eu me contar aqui. Seguindo a Orântia. A gente não tem como seguir a Urântia porque vocês sabem que é a Urântia, o planeta Urântia, né? ou vou botar como a a esfera orântia, é o nosso planeta. É, falar sobre povo. Cara, deixa eu me correr com um pouco. Vamos continuar assistindo. Bíblia. Eu não aconselho para tal. Por quê? Porque como tem muita filosofia, muita coisa que não dá para se provar, são suposições. Muita filosofia, Coisa que não dá para se provar são suposições. Segura essa frase aí. Ele falou que tem muita filosofia, muita coisa que não dá para se provar são suposições. Como é que ele sabe se ele vai afirmar que ele não leu? Escuta. Sugestões, essas coisas. Então, quem ler esse livro, veja ele e é difícil ler. Veja ele e é difícil ler, porque ele ele, ele conta muita historinha e muito retórico e muita historinha, é muito retórico, mostra aí as retoriedades que tem nele, se é que esse cara sabe o que é retoriedade, o que é uma coisa retórica, vamos lá, vamos continuar assistindo aqui, e por ser muito grande assim, e você vai vendo assim, mas dá para pegar o contexto, de ter uma lógica bacana de alguns planetas, de povos que nos construíram tal, isso que é umas coisas interessantes, dá pra pegar uma lógica de... De alguns, de alguns planetas, de povos que nos construíram. O que ele está falando de povos que nos construíram está me lembrando muito aquele filme, O Destino de Júpiter. Seu planeta foi semeado pelas indústrias Abrazax há uns 100 mil anos. É uma das dinastias mais poderosas do universo. Sabe, aquele filme sim é um filme de ficção, onde conta que povos plantaram pessoas nos planetas para depois colher. Ou então está assistindo Naruto, né? Deve estar tá assistindo Naruto também, porque tem lá os outros lá que lá que querem pegar as sementes para poder se alimentar dos povos que estão ali. Sei, eu não sei de onde esse camarada tirou essa base. Sei que do livro de diante não é, mas vamos continuar vendo. Um, para a história, para algum um argumento, para mais um ponto de vista é muito bacana. Agora, para que eu possa refletir, falar, olha, vamos seguir isso daqui que vai ser uma nova vertente, uma nova religiosidade. Ninguém que lei todo o livro de Urante, a minha ponte um que eu vou lá em cima dele. Ninguém chega para você e fala, olha, vamos seguir isso aqui que isso aqui é uma nova vertente, uma nova Ninguém faz dessa forma. Dos que eu conheço, ninguém. Eu sou o mais ousado aqui, vocês podem perguntar qualquer leitura do livro de Durante. eu sou o mais ousado, o mais abusado, digamos assim, que eu falo sem papa na língua. Eu poderia ser a pessoa que poderia falar, gente, vamos ler, vamos seguir o livro de Durante aqui, ó, maravilha, segue aí, que isso aqui é a nova Bíblia e tal. Eu falo a minha opinião. Se eu achar pra mim que o livro de Durante é a nova Bíblia, é a minha opinião. Eu não aponto pra ninguém, ó, você acredita, vamos seguir é a nova Bíblia, vamos lá, oba, oba vamos, lá, vamos seguir, vamos seguir. Ninguém faz isso. As pessoas oferecem o livro de Urântia. Lê aí. Se você gostar, bem. Se não gostar, bem, também. Procura e me prove. Se o... Me narrou. Me narrou, sei lá. Procura e me prove. Uma pessoa que indique que o livro de Durantia é a... tem que ser seguido, tem que fazer aquilo ali. Me indique. Vamos continuar. Eu não aconselho. Tem algumas coisas inteligentes... Tem sim, senhor. Ah. Tem algumas coisas bacanas que passam algumas reflexões? Tem, sim. É, é, Mas tem algumas coisas que não faz muito sentido? Também tem. Como ele sabe essas coisas se ele não leu o livro? Entenderam? É isso que eu falo, cara. Como que a pessoa tem a cara de pau de ir pra internet falar algo tal qual e não tem conhecimento? Vamos continuar aqui vendo o irmão aqui. Estou Anant, o Anante, o que é, foi uma pergunta que fizeram, porque está tá escutando muito sobre o tal, o que que eu achava, etc, etc. É um bom livro para ler, para quem gosta de ler muito, porque é muito grande, mas antes dele eu prefiro que a pessoa leia a Bíblia, porque ele é de tal tamanho quanto. Então, já que você quer ler um livro grande você nunca leu a Bíblia, leia a Bíblia. Se você já leu a Bíblia, já leu os livros do, do Kardec, aí eu acho que é bacana você ler esse livro sim. Concordo. Se ele, se ele cortasse o vídeo dele nesse ponto aí, excluísse o resto, estava perfeito. Seria uma, uma opinião coerente. Aí, vamos, vamos continuar vendo. Que é, que é uma outra vertente, um outro ponto de vista interessante para a questão de curiosidade, o que, que seria, o que, que não seria. Então, pensa assim, laurântia são alguns conjuntos de planetas onde tem alguns povos, onde ele vai falando, olha, é como se fosse os arcanjos, anjos, eu estou dando uma, uma, um, como eu falo, um contexto para explicar mais ou menos. Então você imagina que tem um outro povo que foi esse povo que que nos criou. E ele teve a briga deles. como foi a criação. Como que Preciso falar mais alguma coisa? Você você em casa. Eu sei que você tá. Você conhece o Lydian Jair Oliveira? Você tá rindo? Você está rindo com certeza, porque isso aí é é passível de de, de, de de ser cômico, cara. É passivo de ser cômico. Entenderam? Você devem estar assistindo esse vídeo já há muito, muito tempo, mas vocês entenderam? A, a, a complexidade da coisa? O camarada tá falando do, do filme O Destino de Júpiter. Meu Deus, que o povo veio para cá para meu Deus. Deixa eu voltar essa parte de novo aqui, cara, que não é possível. Eu, sabe, eu não acredito, cara, não acredito no negócio desse. Foi esse povo que... Olha isso, gente como falar um contexto para explicar mais ou menos contexto um... como falar um contexto para explicar mais ou menos então você imagina que tem um outro povo que foi esse povo que que nos criou e ele teve a briga deles tem como foi o, o outro povo nos criou e teve a briga o o, o Ricardo Rapaz, você, você, te, você, não, você não tem nem coragem de colocar aqui quantos inscritos você tem. Você não tem nem coragem de deixar exposto. Você tem que ter, no mínimo, a obredade de pedir desculpa pro seu público, cara. Pedir desculpa pela, pela, pela mentirada que você está falando, irmão. Você deixar a sua opinião sobre o livro durante é uma coisa, mas não, não, não, não vai passear de explicar ele não. Porque você vai, daqui a pouco você vai falar que você não leu o livro. Você compreende a pequenez do seu ato? Você compreende isso, cara? É vergonhoso ver uma pessoa fazer um negócio desse. Vergonhoso. Imagina o teu público assistindo isso, seus inscritos, depois vendo o vídeo que eu tô fazendo aqui de resposta para você, e como que você vai ficar perante esse povo? É vergonhoso, irmão. Pô, pelo amor de Deus, cara. Recreação, como que decidiram fazer, como, o quê, o quê que aconteceu. Então é como se fosse um, uma filosofia, né? ou como se fosse uma história. Assistam, quem nunca assistiu, assistam esse filme, O Destino de Júpiter. Depois assiste esse vídeo desse cara. Nem lê o livro de Durante, não. Assiste esse filme e depois le, vê esse vídeo do cara. Você nem, nem, você nem vê o vídeo, lê le, o livro de Durante. Só assiste o filme e vê o vídeo. Você vai entender o que eu estou falando. Esse cara assistiu esse filme e aí agora tá falando, tá comentando o filme, colocando como se fosse o livro de Durante que fala isso. É. Vamos lá. história, alguma ficção científica. Ah, essa é a palavra mais correta. Isso, isso então é veja como se fosse uma ficção científica. Então essa aqui é a minha dica que eu dou, tá? Eu não tenho como aprofundar muito o Urante, é porque o Urante é muito grande, gente. Pra eu falar alguma coisa dela, eu teria que... Nossa senhora, a pessoa tem que entender também junto comigo, senão não vai conseguir nunca. Entenderam? Nossa, é muito grande. Não? Esse cara leu a Bíblia? Na boa, esse cara teve a capacidade de ler a Bíblia. O livro de Urântia, no início, ele é até um livro que se arrasta porque a nossa humanidade não está num determinado nível de evolução a ponto de compreender 100% o que se explica na primeira e na segunda parte. Agora, a terceira e a quarta parte, que fala sobre o nosso planeta e sobre a vida de Jesus, qualquer ser humano tem capacidade de entender. Qualquer um, basta você ler. Como é que esse senhor me fala uma coisa dessa? Ele está demonstrando para o seu público, não é para o meu, não. Quem é leitor do Livro Durante, vocês viram aí no comentário, se você for lá ver nos comentários, quem é leitor do Livro Durante já sabe o conteúdo que tem ali. E tá, você está com vergonha desse camarada aí. Aliás, dele deveria estar com vergonha, né? E o público dele também, o desse camarada aí. Meus irmãos, me perdoem, eu sei que o vídeo ficou longo. Me perdoem por ter que fazer um vídeo desse. Sabe, me perdoem de fato. Só que não há como deixar um ser humano como esse denegrir o livro de Urântia e deixar barato. O canal dele está com R$4.700. O, o vídeo dele está ranqueando. O canal, não, o vídeo dele está com R$4.700. O vídeo dele está ranqueando. Está ranqueando. É bom? É bom porque o pessoal procura o livro de Urântia, Mas, pelo amor de Deus, a pessoa que para desse camarada aí, ouve o que esse camarada fala sem o contraponto, Infelizmente, o ser humano pode acabar caindo nessa baboseira toda. Então, fica agora o último recado para esse senhor Ricardo Minarro. Meu irmão, tenha consideração com o seu público. Tenha consideração. Eu lhe convido, sinceramente, eu lhe convido a ler o livro de Urântia, a entender o livro de Urântia. Não precisa ler todo, não, irmão. Lê a parte 3 e a parte 4 que fala sobre o nosso planeta e Jesus Cristo. E depois você venha fazer um vídeo sobre essas partes. Entendeu? Mas ó, o mesmo conselho que você deu para todo mundo, vou dar para você. Leia a Bíblia primeiro e os livros de Kardec. Eu li. Leia a primeira Bíblia, para você ter base de fato do que vai falar. Isso não é em consideração do livro de Antia, não. que o livro de Atlanta, ele vai crescer independente do que você acha ou não. Em consideração aos seus inscritos. Seus inscritos. Que tá aí, ó. Você bloqueia respostas no seu canal, respostas que você acha que são violentas. Eu quero saber o que vai achar desse vídeo, então. Meu Deus do céu, não vai nem dormir hoje. E eu quero saber o que você vai prestar de contas com o seu público, porque você nem coloca quem tá inscrito no seu canal, cara. Ninguém sabe quem se inscreve no seu canal. Tenha essa hombridade, pelo menos, divulgar, ser mais transparente com o seu público. Beleza, meus queridos?